não sei agora porque falando da Gamax, nós estamos aqui com mais um vídeo e hoje um jogo novo brasileiro ainda sendo produzido É... você gosta de lol você gosta de hot wheels isso mesmo Heavy metal é um jogo que é um moba só que de carro é tipo uma ideia totalmente louca e diferente o que me atraiu muito e ainda está em fase beta, gente. Só que eu fui pedir uma aqui para os caras. Os caras é muita gente boa. E, tipo, eu falei, tal, vou... Tipo, os caras é demais. Se você comentar qualquer coisinha com ele, eles, eles respondem. Sabe aquela empresa que está se empenhando com o que o povo gosta? Então, vale a pena dar uma olhada lá, gente. Como não tem muita gente jogando ainda o beta, a fila vai demorar um pouco. Claro que eu vou cortar até o jogo começar. Mas, então, é isso. Quando o jogo começar, eu volto. Uh. Achamos de novo, gente Vai, aceita, por favor O povo não vai aceitar Porque eles sabem que eu tô gravando um vídeo E eles não querem ah, Aceitaram, ai seus lindos Então simbora, gente Se vocês gostarem, lembrando que o jogo vai ser grátis, eu acho Tô com certeza que vai ser um MOBA Então vamos lá, eu quero jogar com a... Não sei ah, não quero com ele, que é suporte. Vamos com esse aqui. Com a piranha loca do fogo. O nosso objetivo gente, é a gente pegar essa bomba e levar pra base dos inimigos. É assim que funciona. Que tá pro modo controle, né? Se não tiver, eu tô lascado. Ah, é difícil controlar ainda, tá, gente? as ah, os caras tão aqui. Sai daí, sua sapariga! Vocês não vão pegar o meu parceiro. Ah, eu sou muito Ah, queima, queima você! Queima, queima, queima! Eu sou a piranha. Essa bola de fogo não faz nada não. Vai, parceiro! Yeah! Fire at will. High five, gente! o é, replay bugou. Fire at will. Aí tem uma loja de itens, ó. That's more like it. Bora, gente! Simbora, gente. Ai, ah, eu bati. Trouxa. Eu não sei jogar com esse champ. Fudeu, o cara ganhou. Acabou. Ponto deles. Droga, gente! Quase que eu consegui matar ele, velho. Tô pegando as manhas. Ah, eu tenho que explodir minha bomba. Ah. Bora, gente. Uhul. É agora nunca isso aí. Pegamos. Pegamos. Sai daqui, seus cotocos. que eu vou queimar vocês no inferno comigo, vem. Eu lembro uma partida, gente, que eu joguei isso aqui? Que eu quase que matei. Que eu, que eu empurrei o meu parceiro e fiz ele perder a bomba. Olha o tiro! Olha o tiro. Errei. Ah, os caras é muito bom, mano. Enquanto eu, eu fico aqui. É nós, Mano, meu parceiro tá me carregando, tá? Olha lá. Vou ficar aqui, ó. Venha! Trouxa! Nossa, acertei! Acertei de novo, gente. Não! Cpu, maldita. Olha, acertei. Eu tô acertando, gente. Tô aprendendo a jogar. Sua pariga piranha puta. Gente, agora? Quem ganhar, ganhou. Fudeu, é deles. O cara vai ganhar. É agora, Acertei! morre, mata esse inferno, gente. É nós. Ai, onde é que tá, Otário? Aqui é rock and roll metal. pegando jeito dessa... dessa birosca. Vocês querem queimar? Querem? Isso aí. Gente, eu tô com um poder especial. Pegou! Sai daqui, seus inferno! Ai, merda! Eu tô perdido. Vai, parceiro. Gente, tchau. Ganhamos. Quantos que eu matei? Quatro. Nossa, sou o melhor jogador daqui. Só que não bom, gente? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, favorito, se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. Se você gostou do jogo, vai lá na página deles do Facebook. Eu vou deixar na descrição. Se inscreve pro Beta. Tem o um site lá no, na, no Face deles. Se inscreve pro Beta. Quem sabe você ganha Beta e joga aqui comigo. É nóis. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou.